Independente da classe social ou do gênero, os egípcios se preocupavam com a beleza e a aparência pessoal. Banhavam-se diariamente e lavavam-se antes das refeições, inclusive escovando os dentes e mantendo um bom hálito. Era importante parecer limpo e apresentável. Para tanto, os egípcios utilizavam pentes, espelhos e outros itens de beleza, guardando-os em locais especiais para não se quebrarem. O corpo era cuidado com cremes e ungüentos. Desodorantes já eram conhecidos e perfumes eram apreciados, sendo os melhores e mais caros importados de uma região ao sudoeste do Egito. As mãos e pés recebiam um cuidado especial. O serviço de manicure era importante e, no lugar de esmalte, as unhas eram pintadas com rena. Era um costume entre os homens se barbear, mas deixavam a barba comprida em períodos de luto. O faraó muitas vezes é representado utilizando uma barba retangular, porém era falsa. Os sacerdotes, devido à sua função, seguiam uma higiene rígida. Raspavam todos os pelos, banhavam-se diversas vezes e purificavam-se. Suas roupas eram apenas de linho; Os demais tecidos eram considerados impuros. Em algumas imagens, aparecem adornados com uma pele de leopardo. Acredita-se que era usada em rituais especiais. Se os cabelos são uma preocupação atual, já o eram para os egípcios antigos. O calor e a presença de piolhos propiciavam o costume de raspar o cabelo ou cortá-lo muito curto. Devido a isso, era comum o uso de perucas, principalmente em eventos importantes e festas, tanto para homens quanto para mulheres. A nobreza preferia o uso de perucas com cabelos naturais, tratadas com cera de abelha e gordura animal. Já para os menos abastados, a peruca poderia ser feita de lã ou outros materiais. Fitas e anéis poderiam decorar esse acessório. E as crianças e adolescentes? Usavam os cabelos curtos com uma longa trança lateral. A maquiagem era apreciada por homens e mulheres, com destaque para os olhos, que eram bem delineados. Enquanto os mais pobres chegavam a passar fuligem, os de melhor poder aquisitivo utilizavam uma pasta negra, cara, chamada de Kohl, uma mistura de galena, malaquita, outros minerais e ervas diluídos, que era aplicado ao redor dos olhos com um palito úmido. O Kohl, além do uso estético, tinha uma aplicação medicinal. Os minerais que o compunham tinham propriedades antibacterianas e seu uso ajudava a diminuir o efeito do brilho do sol na vista, bem como espantar insetos. Esse cosmético, com uma fórmula diferente, é até hoje utilizado em diversos locais do planeta. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e receba em primeira mão as novidades.